Fala galera, eu sou a Thaís. Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa casa que foi passada pra gente. Numa fazenda, né, Thiago? Numa fazenda, galera. Tem um barracão enorme aqui desse lado de cá e tem uma casa enorme do lado de cá. O local aqui me passaram que é totalmente assombrado, né, Thaís? Isso mesmo. Diz que o pessoal abandonou isso aqui e ninguém vem morar nessa casa aqui. Diz que tá... Abandonadaço. Só que gente... não falaram por quê, né, Thiago? Não ah, falaram por quê. A gente vai entrar ali, ó, para ver se não tem ninguém mesmo. E vamos, vamos entrar para dentro. Vamos ver se, se dá para entrar, né, Thaís? Isso. Porque a janela tá tudo fechada, ó. Parece que tá tudo fechado. O barracão aqui parece que tá quebrado. Mas não sei se tá aberto também. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa aí. E vamos ver como que é por dentro. Beleza, Thaís? Vamos lá. Então, galera, já deixa muito like aí. Não esquece, não. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Ó, aqui já tem alguma coisa, Thiago, ó. Que eu acho que era aqui devia ser tipo uma, uma cozinha, cozinha, né? Externa. Mesa. Pode ter de direito quebrado? O gente parece que foi reformado essa parte. Sim. Sim. Nada? Nada. Será que a casa vai estar aberta, Thiago? Sem dúvida. Ali tem um barracão também, né? Que antigamente guardava maquinário. esquisito. Nossa, tá isso aqui. Armário. Ah, Atrás desse aí, ó, tá fechado. Olha aí, isso, não olha tem. Aqui. Você tá aqui. Você tá com a Não. Eu tô com que esquina, mas esse aqui é fraquinho, ó. Mas dá pra usar até. Tem dentro. Abre tudo. Não, não tem nada. Será que não vai conseguir abrir aqui? Tá está Tá aberto já, ó. uns vidro aqui, ver se consegue, o que é isso? Dente de alguma coisa, de algum animal, verdade, você consegue abrir aí, Você que tá aberto? Tá, tá aberto, bem. cuidado, licença, nossa que fedor, casa fechada, tem alguém aí? Thiago, ó, piso vermelhão e aqui é o sualho, que é um quarto e a minha tá bem fraca, gente E aqui é outro quarto, os quartos é de sualho E a minha tá bem fraquinha o Thiago abandonar as coisas aqui, hein? pegaram o que era, o que dava e... O que é Cara, olha esse banheiro. Nossa. tem lindo. Toma banho. Olha aqui, Thiago, ó. Vou ah, colocar a é cortina. Né? Né? Nossa, essa pia é grande, hein? Cara, que casa grande. Né? que era a sala tá? E aqui? esse no quarto? que é outro quarto. Escutou? Escutei. Abre aquela porta. Ai, tia, que susto. O Vocês tiram o pé dali. Você escutou? Escutei. Deixa eu ver embaixo pra ver se pega alguma coisa. Não tem nada ali. Não? Isso hein, cara? O que, que tem nessa caixa aqui? Não tem nada. Olha o forro de preto. Credo. Quem planta o forro de preto da casa? Credo. Vamos ver os outros, que eu não reparei. Que cor que é aí? Olha, tem um sótão ali, um... um negócio de abrir, ó. Olha a lâmpada. Tiago, é tudo preto. Cara de Gente, quem faz o forro preto? Aqui é o quê? Aqui é marrom. No banheiro. Gente, quem pinta o forro de preto da casa? Olha. Tiago do céu. O que? Tá com queimado vela. Verdade. Ó, aqui é branco. Aqui é branco. Aqui é branco. Será que aqui corpo era corpo. algum quarto de alguma coisa, de acender vela? Algum santuário? E o quarto inteiro era preto. Que é isso aqui. O que é isso? Não sei. Os dois cantam. Aí deveria ter algum armário. Ai, ah, Tiago. Aqui deveria ser uma despensa que sentia comigo. Aqui era a cozinha, olha. Olha aqui. Tinha água. Boneca é sem cabeça, mano. Tá executando tanto de remédio. Tá vendo? Não sei E se aí, fora é. tem umas agulhas. Então. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui fora é encosta, Aqui fora tem umas agulhas, ó. O que é isso? Roupa? É roupa, cara. E por que tem um teto preto, só um branco? Então, só naquele quarto que tem aquele negocinho de velho. Pessoal, se vocês souberem alguma coisa sobre isso daí, deixe nos comentários. Vamos ver se a gente consegue. Amender. Vamos, deixa eu só encostar aqui. Não rela não, Thiago. não rela não. Tem cobra aí dentro. Ai, não, Thiago. Tem cobra aí dentro. Ai, Thiago. Não. Tem cobra aí dentro. Eu falo pra você, não rela e você vai enfiar na mão. Não, não enfia a mão, não. Thiago, não vou passar por aí, não. Passa por aqui. Vai, Thiago. Vai, seu besta. Será que na câmera pegou? Tiago, sai daí, vai dar o bote, não sei se você vai ver. Cara do céu, fininha, mano. Vê se de nós dá pra ver assim. Não dá pra ver nada. Cara, ela é pequena. Ai, tá Tiago, A mãe deve tá aí, cara. A mãe deve tá aí. Vai, besta. Deve estar até na árvore, velho. Tá trancado, Fechado, ali. Cara. Vamos olhar só pela janela ali mesmo? Vamos. Cara do céu, você não viu a cobra? Eu não. Será que na câmera pegou? Não sei, mano. Olha aqui. Eu tenho medo de cobra. Cara e eu então? Piada. Cobra preta com dourado, velho. Ai, tenho até medo de enfiar a mão assim, sabia? Essa lanterna aí tá... Essa lanterna aqui não dá. Dá pra ver, ó. tem nada lá dentro também. Tem umas tranqueiras. Tem roupa, ó. Tem um monte de roupa lá. Nossa, cara. lá tem um monte de saco de roupa, gente. Nossa, aí tá tudo... Só que tá trancado, aí né? não vai conseguir entrar aqui. Deixa eu ver se o portão tá um aberto. Vem ali. Não dá, né? Não dá. Não dá. Pessoal, aqui é aquela... Vê se essa porta aqui tá aberta. Aqui é a entrada, ó, pela sala. Só que como nós foi lá no final... A gente foi a gente, isso, foi a gente lá a gente é, já começou... É, e a gente isso. já entrou por lá. Aí, ó. Casinha do dog. Casinha do cachorro. Ah, tá trancada. Trancada, cara. E aí tá bem limpinho, né, Tiago? É um pouco, né? E aí, ó, tem papel higiênico usado aqui, ó Que nojo Caraca, mano disse monte de coisinha, assim, tá vendo? Então Deveria ter outra construção aí, ó Desmanchar Poderia ser mesmo Galera Mas é isso aí Você esse vídeo por aqui Local ali sinistro, cara. Eu achei estranho aquele teto. Olha, aqui não é preto. Lá dentro é preto, lá cara. Lá dentro é preto. Estranho, e um cômodo é... branco. Um cômodo branco. Pessoal, se vocês souberem por que que acontecem essas coisas, vocês deixem no comentário pra nós. É, talvez é um tipo de, sei lá. Sei lá se a pessoa for um ritual ou sei lá. Não, não sei. Não, não faço ideia. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!